E aí pessoal, eu sou o Rony Silva, você está no canal RSC e o veículo de hoje é esse Hyundai Creta versão Atitude, tá bom? Motor 1,6, ano 2018, garantia 5 anos, procedência nacional, configuração SUV de porte compacto. A gente vai falar sobre especificações, dimensões, ficha técnica, fazer um review. Mais detalhado possível da parte interna e externa do carro. Agradeço a Hyundai HMB Max do Grupo ViaMar na Avenida Interlagos 999 em São Paulo por autorizar a gravação dos veículos no seu showroom. Preço também, tá bom? Cinco, quantos quatro portas? As dimensões dele. De comprimento ele tem 4 metros, 270 milímetros. De largura ele tem 1 metro, 780 milímetros. De altura ele tem 1 metro, 630 milímetros. A capacidade do tanque de combustível é para 55 litros. A capacidade de corta-balas é para 431 litros. Peso de 1.296 quilos. O vão livre do solo é de 190 milímetros a distância entre eixo é de 2 metros 590 milímetros a velocidade máxima de 172 quilômetros por hora e a aceleração de 0 a 100 em 11,9 segundos aqui a gente tem mais algumas informações é da ficha técnica da mão ar condicionado direção hidráulica quatro vidros elétricos a chave estilo canivete o retrovisor elétrico, repetidor lateral, o volante com regulagem de altura e profundidade, computador de bordo, rodas de lega leve de 16 polegadas, airbags duplos, a preparação isofix para a cadeirinha das crianças, freios ABS com EBD, monitoramento da pressão dos pneus, o sistema start e go. Tá aqui embaixo mais outras é, informações de dados técnicos: motor gama 1.6, 16. Válvulas DOHC, Flex, transmissão manual de 6 velocidades, a potência máxima 130 cavalos no etanol e 123 cavalos na gasolina a 6000 rpm. O torque de 16,5 kgf·m no etanol e 16 kgf·m na gasolina a 4500 rpm. Capacidade do porta-malas de 431 litros, tá bom? Aqui um valor médio aproximado do Hyundai Creta versão Atitude 1.6, é o repetitor lateral de direção que a seta na parte do retrovisor, a medida do pneu é 205 por 65 R16, tá bom? Os freios dianteiro é disco ventilado e o freio traseiro é disco a tambor. De suspensão dianteira independente McPherson e a suspensão traseira é eixo de torção, câmbio manual de seis velocidades com embreagem monodisco a seco. Vamos dar uma olhada nele por dentro? mas vamos ver também a ficha do imetro. Aqui é a ficha do imetro 2016 utilitário esportivo o Creta, tá bom. atitude, 1.6, 16 válvulas, câmbio manual, 6 velocidades, aqui é a relação de eficiência, tá bom? Uh, consumo, cidade, no etanol ele faz 7,6 km por litro, na gasolina ele faz 10,4 km por litro, na estrada ele faz 8,2 km por litro e na gasolina ele faz 11,7 km por litro, o veículo de flex, aqui você tem na porta os vidros, tá bom? Elétricos, o motorista tem controle total, trava e destrava das portas, o puxador é em plástico mesmo, esse acabamento tudo é em plástico, aqui embaixo um porta copos a saída de som, aqui o ajuste do retrovisor, tá bom? O esquerdo e o direito. Embaixo os pedais, por ser um veículo é, manual, o ajuste do volante em altura e profundidade. Como a própria ficha técnica fala. o alarme por causa que a porta está aberta. Vamos fechar a porta aqui. A parte de central multimídia. Vamos dar uma ligada aqui. Esse modelo ele vem com o rádio. Ligar a chave primeiro. né? Girar a chave aqui. Isso. Aí a gente já consegue ver algumas coisas. Esse modelo ele vem com o rádio. Tá bom? A parte de rádio. É, vamos apertar aqui. Rádio, você tem o controle do rádio também. A parte de sintonia através do volante multifuncional, tá bom? Com altura, tá? Você pode ter o controle total dele, rádio AM e FM. Não tem problema, dona Lia. Manda comandos de voz, tá bom? Para você atender a ligação, cortar a ligação. Aqui é a parte de computador de bordo. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada melhor, ok, que é a parte de setas tá para você é, alterar a sintonia, parte do menu, tá bom? Aqui você tem a, algumas informações de do carro, tá bom? Parte de seta e tudo mais, ok? Para você voltar e volume, outra parte de sintonia. Também a parte de baixo com o ar-condicionado, tá bom? Somente uma zona. Ele tem ar-condicionado e ar-quente. Aqui você tem a temperatura. Aqui você tem a potência do ar-condicionado. E aqui você tem os direcionamentos da ventilação. vamos deixar ali tudo desligado para poder não atrapalhar a gravação. Tomada... 12 volts, a entrada USB e auxiliar, a outra tomada 12 volts aqui também do lado o câmbio manual de 6 é, velocidades ok porta copos na parte de baixo alavanca do freio de mão, aqui um apoio para braço com porta objetos na parte de baixo as luzes, tá bom as setas na parte do Central aqui você tem na sua lateral o contagiros, o computador de bordo e o velocímetro, ok? Você consegue controlar o computador de bordo aqui, através, tá vendo? Você tem informações do nível de... A temperatura da água do motor e o nível de, do combustível, ok? Ah, você apertando aqui, ó, essa parte aqui, o trip, você tem o trip A Vou ver se eu consigo pular de novo tá? Trip A e o trip Aqui, ó, trip A tá? ah, O trip A você tem o cronômetro A distância percorrida e a velocidade Tá bom? Ah, o trip B, se apertar novamente Você tem o trip B Que é as mesmas informações Só que... Apertar de novo lá, muito rápido trip B, você tem as mesmas informações no caso você teve o cronômetro e a distância percorrida no trip A que foi a ida e no trip B você tem a volta, você apertando novamente você tem aqui a autonomia tá bom, com a média de consumo e você apertando novamente você tem a autonomia com a média de consumo instantâneo que foi é, consumido instantaneamente na Durante a viagem, tá bom. Aqui, outro cronômetro. E aqui, o tempo de revisão: quantos dias faltas para a revisão? E quantos quilômetros falta para a próxima revisão do Hyundai Creta, essa versão Atitude? Aqui você tem o porta-luvas. Para-sol com espelho, tá bom? Luz também. no para-sol. Tem as luzes normais de leitura aqui. que um porta-óculos. Ok? Alça de segurança para todos os ocupantes. Três encostos de cabeça, mas daqui a pouco a gente vai dar uma olhada lá atrás. Como o passageiro vai. Ok? O espelho do retrovisor você tem um ajuste é, Pondo aqui você tem um ajuste do espelho do retrovisor a parte do motorista, ao esquerdo. Você vai para baixo, direciona conforme a sua necessidade. Aí você apertando novamente o direito, você vai e ajusta o espelho retrovisor do carona, tá bom? Para a sua melhor visão, ok? Vamos mostrar a parte de trás agora. Aqui para você ter acesso ao tanque de combustível pela parte interna também Aqui está o tanque de combustível. Tá? No caso do abastecimento você só aperta aquele botão e já tem o tanque de combustível aberto. É vidros elétricos para o passageiro também, ok. A capacidade de combustível é para 55 litros. Vamos dar uma olhada. Espaço até demais. Eu tenho 1,83 de altura. Fica um palmo de distância do meu joelho para o banco da frente. Uma alça de segurança com para você colocar uma roupa, um cabide, alguma coisa. Luzes também na parte da de cima aqui. Na parte de trás você tem um porta-revistas. Eu peguei esse, essa ficha técnica aqui para a gente olhar as cores. Bom, vamos ver se pega legal assim. O Hyundai Creta. As, as cores sólidas preto-ônix, branco-polar. As cores metálicas prata sand, prata-metal, bronze-terra, cinza-titânio perolizadas vermelho Chile e a prata Moonlight Moonlight ok, okay. a alta dela aqui ó. a do tap. essa é a versão Atitude as lanternas dela as lanternas dela tá bom creta, um dai creta, o limpador e vamos lá o porta-malas afastado aqui para mostrar melhor o porta-malas. O banco traseiro, bancos traseiros são rebatíveis. A capacidade do porta malas está 431 litros. Ok, luzes no porta-malas também. Okay. embaixo pneu de step. Aqui a parte de triângulo e macaco para alguma necessidade deixar aqui ok pessoal Vou afastar aqui para mostrar melhor o Hyundai Creta rodas de liga leve monitoramento da pressão dos pneus também tem aqui mais algumas coisas lembrando que alguns itens aí visto é Pode ser opcional, tá bom? Aqui para você rebater o banco, puxa aqui e rebate o banco. Aqui para você não deixar o cinto de segurança trepidando, tá bom? Você coloca aqui, ó. encaixa aqui e o cinto de segurança não fica trepidando. Nesse caso foi ele, tava travado o cinto de segurança, né? Mas no caso tiver destravado, você vai lá e coloca ali e já para a gente dar uma olhada melhor outra visão vamos dar uma olhada lá no, no motor e vamos dar uma olhada no no motor né falta só o motor do Hyundai Creta para a gente dar uma olhada os faróis dele Desembaçador do bidro traseiro. Vamos lá. Vamos acionar o motor e ver ele em funcionamento. Vamos lá, ver o motor do Hyundai Creta. Motor de UHC, 16V. Olha é o espaço que tem, cara. aqui no vídeo eu não sei, o espaço que tem para você achar as peças, ter acesso as peças ao veículo é muito espaço, ventilação então, melhor ainda vamos lá, é a instalação motor dianteiro, aspiração natural, alimentação e injeção multiponto, comandos de válvula duplo no cabeçote, motor corrente, tá bom? válvula por cilindro 4 a transmissão a tração é dianteira motor dama, 130 cavalos no alto, 123 na gasolina 6000 RPM é isso aí cortar o motor Beleza pessoal? Deixar a porta pra não atrapalhar muito o, o, o alarme. Não atrapalha muito. Espero que vocês tenham gostado. Alguma informação que eu não deixei no vídeo: Sistema Bluetooth, eu acho que não falei. Entrada USB, essas coisas. Eu não, eu cheguei a mostrar lá embaixo o USB. Uh, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Alguma informação que eu não falei, eu deixei alguma legenda aí embaixo aquele curtida e compartilha aí os vídeos para a gente conseguir pegar outras, outros modelos, outras marcas também, né? Mostrar para as concessionárias quando chegar lá e falar, ó, o oh, pessoal gosta de ver os carros de vocês. Às vezes a pessoa, ele está é, interessado em um carro, mas não está tendo tempo de vir na concessionária é, dar uma olhada com o carro. Aí tem um conforto da, da própria casa, ver o, o vídeo no conforto da própria casa, né? E aqui o pessoal da HMB Max, na Avenida Interlagos 999. Eu deixo embaixo o endereço, o telefone deles. Qualquer informação que vocês precisarem ou dúvida que vocês tiverem do carro, vocês ligam para eles aí. Eles vão te atender é, muito bem, tá bom? Eles, é, nossa, uma equipe muito bem preparada. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!